Quem é o morador do Andar de Cima do Meu? Ah, Eric pão, o nome dele. Ele não sai de casa faz uns dois anos, ou mais. Só sei que ele tá vivo porque eu escuto aquela música estranha que ele toma.